Esta é uma máquina de somar mecânica que opera em base 2. Vamos ver como ela funciona. É, primeiro eu vou mostrar o mecanismo geral. A ideia é a seguinte: os números são colocados aqui em cima, com bolinhas. Eu vou explicar depois como a gente insere os números aqui. Colocado o primeiro número, a gente carrega esse número e ele fica armazenado na diagonal. O segundo número a gente também coloca, carrega e a soma fica na diagonal. Então vamos fazer com um exemplo e verificar como a máquina funciona. Primeira coisa, vou zerar a máquina aqui com esse botão. Vamos fazer a seguinte soma. Vamos trabalhar com 19 mais 24. O 19 eu tenho que escrever como uma soma de potências de 2. Porque aqui eu tenho 1, um, né, essa casinha vale 1, um, essa vale 2, essa vale 4, essa vale 8, 16, 32, 64. Então escrever um número em base 2 é colocar uma soma usando essas potências. Então 19 seria 16. 1, 2, 4, 8, 16. Faltam 3, aí eu coloco uma no 2 e uma no 1. Um. Então 16 mais 2 mais 1, um, 19. E carrego. Então 19 está carregado. Vamos para o 24. O 24 eu posso escrever como 16 mais 8. Carrego. E na hora que eu carregar, o resultado tem que aparecer na diagonal. Vamos ver? Muito bem. Então aqui nós temos uma bolinha que ficou no 32, outra bolinha que ficou no 8, 32 mais 8, 40, mais uma no 2 e mais uma no 1, 43. Realmente, o resultado de 24 mais 19 é 43.